É pedido para indicar o conjunto A, sabendo que o conjunto A é igual a Z interceptado com o intervalo de menos 3 até 2. Então, vamos lá ver o que é que é o conjunto A. Em primeiro lugar, o Z é o conjunto dos números inteiros. E, como sabem, o conjunto dos números inteiros são todos os inteiros. O menos 3, o menos 2, o menos 10, o 0, o 20. Então, são todos os números inteiros. E agora eu quero intersectar estes números inteiros com o intervalo de menos 3 a 2. Então, se eu representar aqui de menos 3 a 2 e fiz este a azul, onde o 2 está incluído, porque? porque o 2 tem o intervalo fechado e o 3 não está incluído, porque no 3 o intervalo está aberto. Eu quero fazer a interseção deste. Conjunto, que eu acabei de apresentar, pelos números inteiros. E os números inteiros qual é quais é que são? Neste caso, é o menos 4, o menos 5, o menos 3, o menos 2, menos 1, o 0, o 1, o 2, a seguir viria o 3 e por aí em diante. O que é, que é a interseção de conjuntos? A interseção de conjuntos são todos os elementos que estão num conjunto, neste caso é o Z, e no outro conjunto também. Mesmo tempo. Logo, se eu observo esta representação, sei que a roxo estão os conjuntos dos inteiros, a azul está o intervalo que está ali representado. Então, qual deverá ser a minha resposta? Os elementos que fazem parte dos dois serão o menos 2, menos 1, um, o 0, o 1 e o 2. E porquê é que não é o menos 3? Porquê é que aqui não será o menos 3? Porque o menos 3, como está aberto no meu intervalo, não faz parte deste conjunto que vocês têm representado aqui.